Nessa aula eu quero falar para você que decoração não é só para quem tem dinheiro. Por que não buscar produtos, um ambiente com mais conforto, com mais qualidade, mais beleza, mais durabilidade? É o que nós queremos, é o que nós estamos aí propondo no nosso curso que você tenha um ambiente decorado, de forma fácil, prática, e você aplique os conceitos que eu estou falando para você aí na sua casa. E é possível sim obter qualidade, bons produtos, sem perder aí de vista, bons preços, formas de pagamento, condições de pagamento. Então é só uma questão de busca, uma questão de procurar, o que você deseja. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar agora é o que você precisa, é, o que você deseja para o seu espaço, para o seu ambiente. Como decorar esse ambiente. Depois, é sim uma busca por qualidade, por preço, por bons produtos, tá? E existe sim, é, bons produtos com bons designs, com valores mais acessíveis, tá bom? Então, quero falar para você aqui sobre pesquisa em sites de mobiliário existem vários sites de mobiliário que tem mobiliários interessantes com bons designs com condições boas de pagamento tá e é só uma questão de busca uma questão de procurar e você ainda de repente ainda não consegue identificar esses sites porque você ainda não tem é, essa visão do bom produto, não tem essa visão do design, e é isso que a gente quer passar aqui para você. Um ambiente bem decorado traz aí qualidade de vida, como a gente já comentou na aula passada. Né? E essa qualidade aí está ligada a um ambiente que vivemos, a um ambiente que nós frequentamos, utilizamos no dia a dia. né? E a nossa casa é esse lugar de... onde passamos uma boa parte do tempo, onde a gente passa... É, saímos do trabalho, voltamos para casa, é onde dormimos, tomamos nosso banho. Então a gente precisa sim, num ambiente com um bom design, com uma boa qualidade, bons produtos, né? E seja um lugar agradável. Então isso aqui para completar o que a gente conversou na aula passada. E essa qualidade está ligada aí ao conforto visual, mental que precisamos, né? Então, para manter essa qualidade, precisamos aí de composições interessantes, de layouts bem organizados. Né? Layouts são as organizações dos móveis, onde eu vou colocar é, o sofá, onde eu vou colocar a poltrona. Eu preciso estar com isso tudo bem organizado, com uma boa circulação, para eu não impedir ali a passagem de um lugar para o outro. Isso sim é um bom layout. E isso precisa estar... É, colocado aí de forma inteligente, né? Composições de cores que também é, afetam nossas emoções. Às vezes a gente pinta um espaço de uma cor e acha que tá bonito, tá super legal, mas aquela cor tá influenciando na, na nossa vida, né? No que a gente está sentindo, nas nossas emoções. Isso também a gente vai começar a colocar aí no nosso curso, tá? Então, é, uma, uma pintura... É, não impede de eu escolher uma cor interessante, uma cor que vai me favorecer, tá? Então não tem questão de custo aqui na pintura. Uma pintura é amarela ou uma pintura azul vai acabar custando a mesma coisa. Então é só uma questão de escolher bem aí a cor, tá? Isso a gente vai falar de cores mais pra frente em uma outra cor. A iluminação. A iluminação também é um ponto muito importante, muito interessante, que influencia demais aí a atmosfera, o ambiente que a gente está vivendo. Né? Então ele proporciona aí um espaço mais aconchegante, um espaço mais focado no trabalho, depende do que você está querendo. Eu posso é, trabalhar um espaço mais aconchegante na minha sala de estar, na minha sala de jantar. Já no meu espaço de trabalho eu preciso de um lugar um pouco mais iluminado, um pouco mais de foco, porque é um lugar muito aconchegante no lugar de trabalho, com uma iluminação muito, muito baixa, muito fraca, eu já não tenho o mesmo ânimo de trabalho, né? então eu preciso escolher bem aí a iluminação. Então a iluminação vai fazer muita diferença aí no nosso projeto, tá? e às vezes uma Troca de lâmpada já muda aí toda a atmosfera, todo o ambiente, todo o clima né, do, do seu espaço. Eu vou falar disso, mas vou dar só uma pincelada aqui. Às vezes a gente tem uma sala de estar que está muito iluminada, muito clara, com uma luz branca, e a gente troca por uma luz um pouco mais fraca, um pouco mais amarelada, ela traz uma, uma, um aconchego para o seu espaço, e aí você é, passa a observar e passa a viver diferente aquele lugar. Tá? Mas isso também é um tema que a gente vai se aprofundar mais para frente. Ambientes que necessitam aí de, de memórias, né? de identidades. Então eu posso trazer essa identidade, posso trazer essa memória através de galerias de quadros, através de galeria de fotos, fotos de família. Então são coisas que eu posso agregar aí na minha decoração, e o, o custo disso é igual a de um custo de um outro quadro qualquer, de uma outra fotografia qualquer, uma, um porta-retrato. Não, não é que eu estou aqui é, trazendo nada novo, um porta-retrato, um quadro, você tem na sua casa. Né? Você tem é, disponível, é só uma questão de saber o que escolher, né? como dispor, aonde colocar esses quadros ou essas fotografias. A organização espacial, né, também já falamos um pouquinho agora há pouco, e ela também proporciona aí menos estresse né, dentro de uma, da rotina do dia a dia, aquela questão do layout que eu estava falando, do móvel bem disposto num, num, num lugar onde não vai é, trazer conflito na circulação, um móvel muito grande, muito pesado, né, então isso vai trazer aí, é, uma, uma boa fluidez dentro do espaço, tá? Então essa organização também é, já não envolve custo, não envolve dinheiro, né? envolve você saber posicionar aí o seu móvel de forma adequada. Então você percebeu que não falamos de custo de produtos, a gente falou aí de, nem de algum material muito caro, né? nós falamos de conceitos. Tá? Então a hora que a gente aplica esses conceitos que eu falei dentro do nosso projeto, a gente tem um, um, um espaço que eu posso trabalhar sem tanto dinheiro, né? E posso trabalhar escolhendo móveis interessantes, com bons designs, e que eles tenham o mesmo, mesmo valor de outros móveis que tem no mercado, tá? Então é uma questão de você aplicar os conceitos que eu vou te passar dentro da, do seu orçamento. Então aí você vai conseguir aí, um lugar aconchegante, um lugar bem iluminado, um lugar super agradável, utilizando o mesmo valor que de repente você utilizaria é, numa outra decoração que não, de repente não vai ficar tão agradável. Tá? Então é uma questão de você aplicar os conceitos que a gente vai falar daqui para frente. Nos vemos lá na próxima aula.